Partido Libertários marcou um protesto no MASP contra essa ideia de passe livre e a favor da desestatização do transporte coletivo, que é a única solução de fato, lembrando, passe livre vai resultar em aumento de imposto. Então é um protesto, um contra-protesto a esse movimento passe livre que muita gente inocentemente aderiu. Agora, veja só o que aconteceu, né? Depois de um tempo que o movimento passe livre chegou finalmente aí ao MASP e simplesmente se irritaram ao ver a bandeira dos libertários. Né? Veja só o que um desses manifestantes aí tentou fazer. É, preste atenção aí, esse cara aí de xadrez, esse gordinho da direita, o outro careca, agitador, e esse de óculos aí, esse de camisa marrom, esse aí que vai tentar roubar a bandeira aí dos libertários, né? uma clara agressão aí, a propriedade privada, a liberdade de expressão. Lembrando, os libertários não iniciam agressão contra não agressores, mas tem todo o direito de se defender. E aí você vê como esse integrante aí é extremamente autoritário. É ah, Vamos se foder. É verdade, cadeia de liberdade. A, liberdade? Ah, a rua é pública. A rua é pública. A rua é pública, cara. A rua é pública, cara. A rua é pública, cara. A rua é pública tá? Aí, ó. A rua é pública, é pública, tá? É pública, Tá? tá? O cara jogou a, a bituca de cigarro aqui, cara, entendeu? Ele queria, que, queria queimar. Liberdade de, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. É liberdade de expressão. É liberdade de expressão. Liberdade. Um dos erros mais frequentes em manifestações. É justamente isso, aniquilar a liberdade individual. Os libertários chegaram a MASP bem antes do movimento Passe Livre, sequer pensar em chegar a Paulista. Então não faz sentido nenhum um manifestante como esse aí que vocês estão vendo, querer e determinar regras, dizendo que tipo de bandeira são aceitáveis ou não. Nós libertários vamos nos manifestar da forma que a gente bem entender, desde que... Nós, não iniciamos agressão a não agressores, não vejo problema nenhum. Agora, esse indivíduo violou essa regra básica. Ele não respeitou a liberdade de expressão dos libertários. Ele violou a propriedade privada né, de outra pessoa. Então, é um indivíduo perigoso, porque se ele se acha no direito de fazer isso, ele vai praticar coerção de diversas outras formas que é bem característico dessa ideia do passe-livre, que é uma das formas mais ah, agressivas de coerção contra terceiros, já que o passe-livre é simplesmente socializar o prejuízo com todo mundo através do aumento de impostos, porque alguém vai ter que pagar esse passe-livre. Então, quem souber a identidade desse sujeito aí, né, o rosto está claro, pode escrever aqui embaixo, vamos descobrir quem é, porque uma coisa é ser valente na rua. Né? Agora, e na internet? Ele é valente também? Então vamos ver o sujeito vai se arrepender para o resto da vida de ter feito isso. Ninguém tem o direito de arrancar a bandeira de ninguém e cada indivíduo é livre para se manifestar e tem a sua liberdade de expressão a, a, total. Não agredindo ninguém, ele pode se manifestar da forma que ele quiser, levantando a bandeira que ele quiser. E agora eu vou deixar depoimento dos libertários, que tem um nível muito, mas muito mais alto do que esse bando de socialistas aí que está seguindo, protestando sem nem saber o que estão pedindo. O fim é o monopólio estatal. É, por que, que o monopólio estatal é prejudicial para todo mundo? Assim? Para as pessoas entenderem assim, o que, que, que, que elas estão defendendo, o que, que vai ser pior nesse continuação? Assim? Na verdade, tudo que o Estado fornece para a população, ele tira da própria população. Então não tem como as pessoas lutarem por face livre ou lutarem por mais benefícios estatais, se o Estado tira da própria população esse dinheiro. Então, se o dinheiro do passe-livre vier da própria população, é dinheiro que poderia estar indo para coisas, teoricamente, até mais importantes que a própria passagem de ônibus. E saiu até uma reportagem no Estado de São Paulo, falando que nos últimos oito anos, a demanda por transporte público aumentou 80% e a frota manteve estável. Então, quer dizer, o Estado não fornece soluções para mercados complexos. A única coisa que o Estado consegue fornecer são políticos corruptos que manipulam a população em troca de voto. Na hora de eles entregarem o que eles é, teoricamente prometem, não vem solução nenhuma. Temos aí vários exemplos. Então, o Estado cada vez mais inchado é um Estado cada vez mais corrupto. As pessoas perdem suas liberdades, elas acabam sendo fantoches na mão de políticos corruptos que na verdade só lutam pelos seus interesses próprios. Nenhum político defende é, os interesses da população. Isso é uma farsa que qualquer pessoa que tem o mínimo inteligência deveria saber. O Estado defende os seus benefícios. O Estado cada vez vai tributar mais para crescer. Não é à toa que a maior PIB per capita do Brasil fica em Brasília. É lá onde está o dinheiro, não na população. O pobre é o maior... É prejudicado pelas políticas públicas socialistas. Não dá certo. A gente precisa de liberalismo, livre mercado, concorrência. Pessoas que podem comprar uma van. E levarem seus passageiros livremente para um lado e para o outro. Não tem que ter concessões, não tem que ter oligopólios, não tem que ter cartel, não tem que ter nada disso. As pessoas têm que ser livres para empreender. O Brasil precisa de empreendedorismo, é isso que nós precisamos. É verdade. Enquanto a gente está vendo aí muita gente até esperançosa e animada com, os, com as passeadas que estão acontecendo, eu acabei de chegar da, da minha casa, estava na televisão ali mais de 150 mil protestando. E aqui a gente está vendo um protesto com um pouco mais de 50 pessoas, eu acredito Talvez aumente um pouco, talvez não E é para você ver como o estado das coisas está aqui no, no nosso país 150 mil protestam por mais governo, o que só iria piorar a situação porque alguma coisa que está indo mal. A gente não põe mais dinheiro, a gente para de pôr dinheiro nessa coisa. Eles estão buscando mais dinheiro. E aqui a gente está mostrando uma outra solução, que é possível, que já deu certo, ou não estamos inventando nada de novo. Então é isso que eu, que, eu, que eu lamento, aqui tem pouca gente e lá tem muito. impostos, pague dois e leve um. Fala aí. Então, o que eu gostaria de falar é que apesar da galera estar tá protestando bastante, que isso é bom, apesar disso, a gente tem que protestar direito, a gente tem que entender qual que é a razão do problema e a gente, não adianta a gente querer protestar para solucionar um problema com mais daquilo que gerou o problema. A gente tem que lutar para que o Estado saia da jogada e deixe o livre mercado e a concorrência fazer o trabalho dela, que é abaixar os, pre os preços e melhorar a qualidade. Então, o, o protesto ele tem que ser focado para que o governo tire as concessões, tire a, todas as regulamentações do setor e deixe que as pessoas possam abrir empresas e transportar pessoas de um lado para o outro, como bem entender. As pessoas têm que ser livres para poder pagar o quanto querem e pagar com quem quiser oferecer o serviço. Só assim a gente vai ter uma concorrência que vai baixar os preços e melhorar a qualidade de transporte público no Brasil. É, mas, é, as pessoas costumam dizer que quem acredita em coisas impossíveis são religiosos, são fanáticos, mas na verdade acreditar em monopólio público de qualidade é, um, é, um, é, um, é um impossível, é ridículo acreditar em monopólio público de qualidade. Por isso que a gente está aqui para falar, olha, qualquer coisa, para ficar acessível aos pobres, e para ficar boa, precisa ter livre concorrência, é básico, é sobre só... Isso aí. Por que, por que você acha que o trabalhador só tenha ganhado se o Estado sair e parar de interferir? Porque é lógico, se uma coisa tem concorrência, fica mais barato. Em todos os outros serviços e produtos é assim, Um transporte seria a mesma coisa. Você não acha que assim, é uma incoerência do passe livre, ele, quando eles pedem para diminuir o tarifa, quer dizer, sem falar quem vai pagar, né, quer dizer Sim, a ideia de diminuir de abaixar a tarifa e de melhorar o serviço não é uma ideia errada, todo mundo quer isso só que isso não se consegue do jeito que eles querem porque do jeito que eles querem, você vai abaixar a tarifa para umas pessoas e vai fazer outras pessoas que não tem nada a ver com isso inocentes pagarem por isso o, o, a, o que funciona para abaixar a tarifa e melhorar o serviço, que é o que todo mundo quer, todo mundo tá aqui acredita no mercado ou não é a concorrência, é o, o estado sair de sair de, de controlar o que está acontecendo e deixar a iniciativa privada fazer. Eu estou aqui com o Roberto Quioca, do Mises Ele vai mostrar por que, que ele está aqui, né? por que, que o passe livre é um equívoco. Você pode explicar pra gente, Roberto, qual, qual é o grande equívoco deles? Aqui? É, na verdade eles diagnosticaram certo realmente um grande problema no transporte público, na gestão dele no sistema atual que está sendo implementado e, e aplicado, só que eles erram muito no, no remédio. Como remédio, eles perdem mais do problema. O problema é realmente o Estado. É impossível num livre mercado, no, no, em, algum, em algum setor que seja desregulamentado, ter um, um serviço péssimo e caro, você nunca vai ter isso, nunca, porque alguém vai querer comprar um ônibus e, e fazer a passagem por um real, um ônibus com ar condicionado todo com bancos de couro, o que seja, não sei, mas com certeza alguém vai se interessar por, por atender essa demanda tão reprimida que, que a gente tem. O povo todo reclama, ninguém gosta de nenhum dos serviços que tem aqui, geridos pelo Estado. É educação, é saúde, e, e o transporte é o que está aí na. o, que o pessoal está falando hoje em dia, é o assunto do momento, mas é, com certeza é o livre mercado que vai é, solucionar esse problema. E eles pedem, por exemplo, o passe livre, né, só que eles não pensam em quem é que vai pagar essa conta, quer dizer, eles estão pedindo por mais imposto, né? É, verdade, eles só querem, hoje em dia o estado já paga uma parte da passagem deles, eu acho que são uns 80 centavos, 90 centavos, não tenho o um número exatamente na minha cabeça, mas já pagam uma grande parte, a passagem deveria custar uns 4,20 desses ônibus aí, e aí eu queria ver a briga deles né agora eles querem que o estado pague ainda mais do nosso dinheiro de quem usa e de quem não usa o transporte que todo mundo vai pagar e os mais pobres vão sentir mais porque um aumento de imposto que seja pequeno quem sente mais sempre o pobre e é o pobre que vai pagar o pobre vai acabar pagando mais o transporte hoje você e o passe livre ainda traz um outro problema quando você pensa no no, no, na tarifa de ônibus hoje, a gente sabe mais ou menos quanto ela custa. Sabe que tem subsídio mas ela aumenta de vez em quando. Ela tem aqueles 3,20, mas 3, 3,20 ela aumenta. Se você tirar esse, esse, esse termômetro do, do mercado, do, do setor, você não vai nem saber quanto custa. Você vai estar pagando 20 reais uma passagem. Você não vai saber quantas pessoas usam os ônibus. Vai dar, tá dando uma, uma, uma liberdade, uma branca para os políticos fazerem o que eles quiserem, ou seja, você, tudo que você vê de, de fraudes e licitações, vai, isso vai quadruplicar. Hoje você tem como saber quantas pessoas usam o o transporte público, quanto elas pagam, amanhã você não vai ter mais isso, se você tiver tarifa livre. Então, se hoje é três e fica tranquilo que quando for de graça vai ser muito mais caro. Estamos aqui hoje, nós libertários do MASP, para falar o seguinte, passe livre não, transporte livre sim. O que queremos não é o Estado controlando os transportes, mas sim a concorrência no setor. A concorrência, a livre concorrência, é o melhor meio conseguir é, melhor eficiência, melhor qualidade do serviço de transporte e preços mais baixos. mais vai ganhar com, esse, com essa medida são os mais pobres, então essa questão de pedir passe livre é um erro, é erro pedir passe livre porque na verdade você vai estar pedindo mais impostos e mais regulação do, do estado nesse setor, então o que a gente tem que falar? a gente tem que pedir, perdão, mais é, livre concorrência no setor e menos Estado controlando é, e regulando a área de a, esse serviço, esse tipo de serviço que é a área dos transportes. Eu acho muito importante que as pessoas considerem novas alternativas, pensem nos porós e os pontos de cada opção que elas tomarem, porque não tem almoço grátis e se você faz alguma coisa, o recurso sempre está sendo de algum lugar e recursos escassos. Quando as pessoas escolhem o que, que elas querem fazer e como elas vão gastar os recursos delas, certamente você vai ter uma alocação de recursos muito melhor do que quando tem alguém que se diz iluminado, ou mais sábio, ou mais inteligente que você, escolhendo por você como gastar os seus recursos. Então, nós estamos aqui, nos reunimos aqui, tem pouca gente aqui no, no Fundo do MASP, né? a gente está protestando contra o monopólio do governo. O monopólio do governo, ele, ele, ele, ele, ele que controla os preços né, hoje em dia, das passagens, e o que a gente quer, a gente não está a favor, a gente não está a favor do aumento, a gente está contra o aumento, a maioria das pessoas hoje em dia, a maioria das pessoas nessa última semana começou a se revoltar, muita gente está começando a se ligar, que está sendo explorado, muita gente está tá se ligando que está sendo explorado de alguma forma, de alguma forma a gente está se, se ferrando mesmo, não eu falar que né? mas a gente está de alguma forma sendo explorado por alguma coisa que as pessoas não conseguem perceber o que é. Mas o Brasil está começando a acordar para isso. Mas a parte ruim disso é que as pessoas ainda não conseguiram perceber o que é que está fazendo com que o preço suba da passagem sempre. Né? Os governantes falam que é para acompanhar a inflação, né? para acompanhar a inflação, mas é o próprio governo que provoca a inflação. Né? E... Por exemplo, os preços das passagens hoje em dia é tudo como se fosse tabelado, né? uma coisa só para a cidade inteira. Não importa se você vai de, de um bairro, por exemplo, de Pirituba até Perus, ou se você vai de Perus até a Avenida Paulista aqui mesmo. Paga sempre o mesmo valor, o mesmo preço. E no livre mercado, que nós defendemos o capitalismo, né? o livre mercado, como você queria chamar, é, depende da, da, das suas condições, você vai querer pegar um ônibus de um real ou não, ou você vai querer, por exemplo, pagar só 50 centavos numa viagem de meio quilômetro, né? A gente defende, defende mais essa liberdade de várias empresas fazerem vários tipos de viagens diferentes por preços diferentes, né? por preço de mercado. Não o governo tabelando tá é esse preço porque a inflação aumentou, pronto. A gente, a gente não é a favor desses 20 centavos a mais, a gente é contra isso, a gente não é a favor dos ricos, é a favor dos pobres, que os pobres possam pagar uh, pelo transporte, por exemplo, de um bairro como Perus, que é bem periferia mesmo, para pra, pra andar até o Jaraguá. Né? Eu, eu só vou pagar um real. Como fazer isso? Com mais concorrência. Privado. mais empresas privadas concorrendo entre si, sem o um governo proteger, alguém sem o um governo tabelar de cima para baixo o preço. A gente é contra esse aumento e a favor da livre concorrência e do livre mercado. Mas já aprenderam que o governo tabelar os preços dos alimentos no supermercado não é a melhor opção. Será que nós não vamos aprender que tabelar o preço do transporte também não é uma solução? Exatamente. Não, e, e se tentassem tabelar o preço dos alimentos como fizeram, por exemplo, na Venezuela, você tem escassez de alimento, né? Com Os seja... pais já viveram isso e viram que não dá certo. E eles tiveram as consequências de uma manobra dessas. Curioso como esse pessoal que pede por mais Estado reclama quando recebe precisamente mais Estado na forma de balas de borracha, gás lacrimogênio e cacetada nas costas. Esse negócio de transporte de passe livre. É uma grande de uma besteira, porque quem vai pagar no final das contas é você. A passagem vai ser de graça, mas o IPTU vai dobrar. Então, pra que continuar com isso? Dá na mesma, né? É melhor você saber o quanto você tá pagando do que se iludir pensando que existe almoço grátis. Ou melhor, passe livre.